Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu estou compartilhando com você um ensinamento de Bob Proctor. Então, vamos lá? O psicólogo Rollo May, no seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo, escreveu que o oposto, de coragem, na nossa sociedade, não é covardia, mas sim conformismo. E este é um dos problemas da sociedade. As pessoas não se movem, não agem, simplesmente aceitam tudo e se conformam, para que se sintam iguais. Vivem de maneira automática, sem saber para onde ir, como se estivessem hipnotizados. Uma verdadeira multidão sob controle. Preste atenção às pessoas ao seu redor. Veja como se comportam, como trabalham, como se comunicam. Como andam, parecem todos desalinhados mentalmente. Um psiquiatra americano declarou: o meio é mais importante do que a hereditariedade. Isso me parece ser uma grande verdade. O importante é estar atento ao que se está fazendo. Em que meio se está vivendo? Eu escolho muito bem as pessoas com quem convivo diariamente. Somos todos iguais. Mas existem pessoas que não aceitam bem certas situações. Pois elas acreditam que devemos seguir a multidão e não sermos diferentes. Tenho o maior prazer em estar com pessoas concentradas pela busca de seus objetivos e ideais, pessoas que sabem exatamente o que querem e para onde estão indo. Uso o meu tempo com pessoas que não vivem em sua zona de conforto, aceitam desafios, me reconheço com essas pessoas. No imenso palco da vida, nós somos os atores. Seja você o protagonista do seu próprio filme. Seja o vencedor do Oscar do seu filme. Participe, atue, vibre e viva o seu filme. Vemos pessoas paralisadas, agindo, como se o filme estivesse acabado, aguardando as cortinas se fecharem e as luzes se apagarem. Não temos previsão do nosso futuro, mas podemos usar constantemente a fé, a confiança de que tudo está ocorrendo da melhor forma possível. Mais adiante, você será o que deseja ser, desde que você acredite que já é. Haja e sinta que você já é o que deseja ser. Sinta o seu desejo realizado. E quando você menos esperar, ele se manifestará para você. E quando isso acontecer... Prepare-se, as pessoas vão querer te limitar. Muitas vezes podem ser pessoas muito próximas, talvez até da sua própria família. Algumas delas vão perceber a sua mudança e vão perguntar o que está acontecendo com você, quem você pensa que é, mas quando... Você estiver com uma renda maior consideravelmente Muitas pessoas vão se afastar de você E você conhecerá quem são seus verdadeiros amigos E acredite, isso já aconteceu comigo Eles diziam, ganhando tanto dinheiro vai fazer o que? Eu apenas respondia, vou gastá-lo quando você trocar seu carro velho por um carro novo, vão dizer quem você pensa que é. Quando você comprar a casa dos seus sonhos, vai ouvir de algumas pessoas. A sua casa antiga não era o suficiente para você? Passei por tudo isso e falo com convicção. Fique preparado. Comece a desenvolver sua força mental para superar os obstáculos e seguir em frente. Talvez no começo você se sinta um pouco incomodado. Farão o que puderem para você voltar a ser como eles. Parte da multidão manipulada. Tenha sempre uma mentalidade positiva. Durante esses desafios, você vai atrair pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você. As pessoas que não estiverem na mesma frequência que você vão se afastando naturalmente. É a lei universal, é uma seleção natural, esteja preparado. Pessoas de sucesso. Estão sempre acompanhadas de pessoas de sucesso. Estão sempre em sintonia, sempre na mesma frequência. Elas estão sempre nos mesmos clubes. O roteiro de férias são sempre iguais. Elas têm afinidades. O que fazer para ser um deles frequente o mesmo ambiente que eles, junte-se a eles, este novo ambiente mostrará que você fez uma escolha, só você pode escolher o ambiente que deseja para realizar seus sonhos, eu também agi dessa forma, há muitos anos atrás eu frequentava um bar em Toronto, gastava o pouco dinheiro que tinha e ainda desperdiçava o meu tempo meu comportamento nem de longe era de uma pessoa de sucesso estava sempre endividado e ganhava pouco não tinha perspectiva não enxergava uma luz no fim do túnel até que um dia lá estava eu sentado naquele bar com um copo na mão e comecei a julgar todas as pessoas que ali estavam foi quando num start eu percebi que eu era exatamente igual a eles naquele momento eu determinei que nunca mais voltaria àquele lugar então esse foi o vídeo de hoje e se você gostou desse conteúdo, peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe para que esse vídeo alcance mais pessoas. Agora, se você quer resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso ter uma mentalidade de prosperidade.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 na descrição do vídeo. Gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.